Boa noite galerinha Vamos saindo aqui do Shopping Salvador Dia é 11 de agosto Aniversário de Dona Rosa Senhora minha mãe Aí ah, eu tava preocupadão né Porra Sair em agonia tão grande de casa tomei nem café, nem, nem nada e nem deu os parabéns a ela aí hoje hoje foi um dia bem tenso lá no, no trabalho porque no sábado deu uma queda de energia e aí com isso o, o meu nobrei que foi pro saco no break de 10kVA Estourou, focou, oh! Bem na minha cara Pois é, você já viu uma fonte de computador estourando? Imagine no break de 10kVA Pra vocês terem ideia do que, do que são 10kVA Eita porra 10kVA? aguentava um, um storage parrudo três servidores IBM com fonte redundante dois firewall Fortigate, gate um suíte metro que é suíte camada 3 mais outros 4 switches e 24 e 48 portas, é, roteadores, modems, access points, e isso aí não consumia nem, nem 30% da capacidade dele. no domingo de manhã cedo, eu estive aí no trabalho 6 e 50 da manhã olha, olha o horário, 6 e 50 e aí não teve jeito sacana abriu o bico focou na minha cara véio. estouro da porra aí eu tentei fazer o que eu pude no domingo mesmo, mas não deu jeito conseguir resolver hoje, né? Eu não tinha o que fazer, eu tinha que conseguir um outro no break e eu não tinha um no break de reserva. Teve que pedir para trazer o que dava lá esse Filho ativo, estava funcionando, estava ligado. Aí pronto, como o parque de Simons Filho é, é, é muito menor, a gente contornou lá com um equipamentos mais simples. E daí eu vou Levar um outro no Break para lá, Eu já consegui com o pessoal de uma empresa emprestado, se bem que não é, não vai ser emprestado, tem que ser comprado, né? Que o Estado não pode emprestar nem pegar emprestado, tem que comprar. Bom, então vou fazer esse, esse translado aí os equipamentos. O farol aqui, porque senão os caras saem invadindo. Bom, então hoje foi foda, foi punk. Minha preocupação maior não era nem tanto o mais de equipamentos, né? Porque o break segurou a porrada, ele se fudeu sozinho. Mas, é a questão de dados corrompidos. Não sabe como é, né? Você dá, você dá pau em uma máquina assim, que era de energia abrupta, corrompe o sistema, alguma DLL, e eu tenho muita máquina Windows, <risos> e me, me deixa com medo. Backup, de verdade, eu só tenho um servidor de arquivos. Os outros serviços eu tiro o snapshot das máquinas virtuais. Que por sinal, tá tendo de tirar outros. Já tá defasada as informações. é diário mesmo eu tinha que tirar só do, do banco de dados. O servidor web não precisaria tanto. Porque não, muda pouca coisa diariamente. Quase nada. Sites estáticos. É, então... Você lembra? Você lembra? Já custava? Sim! Ah, me perdi até. Com, com essa história. Hoje vou comprar o presente da mamãe. Aniversário dela. Eu viajei legal, achando que hoje tinha poste. Hoje não tinha poste. Que isso? Hoje não teve poste. É estranhei, eu tô lá na sala. Esperando o professor chegar. A professora. E nada de ninguém chegar. Eu lá só. Qual foi, qual foi, qual foi? Todo mundo demorando porque eu cheguei tão cedo. Não chega ninguém. É, é rapaz. É, deve estar bravo o engarrafamento aí. Não chegou ninguém. Aí depois me dá aquele estalo. Que na semana de aula. Disse que não haveria aula na segunda-feira. Seria a partir de terça porra, comi mosca de novo! É, ué, tá certo né? Fazer o que? Já foi? Peguei meus panos e... Vou comprar o um presente. Bom, galerinha, eu ia mandar um salve aí pra galera que, que pediu, eu não lembro bem o nome, mas eu lembro que teve um parceiro lá de Nordeste de Maralina, Santa Cruz, teve um outro do Uruguai, aqui na Cidade de Baixo, aqui do lado, aqui pertinho. Então, de qualquer maneira, se assim que eu pegar o celular, eu já esqueci o celular, né, detalhe, na cunha que eu saí eu não levei o celular pro trabalho. E eu adoro quando isso acontece. Não faço de propósito, porque... De certo modo é meio prejudicial pra mim. Não muito. Mas quando acontece um alívio. Eu agora de ficar sem celular, viu? Primeiro que eu não gosto de ficar andando com nada e me apertando. Nem né? então, tacando negócio pressionando no meu bolso. Eu já não gosto. Outra é... São os alertas. É o WhatsApp, é... SMS, ligação, desde que me liga falar besteira. E no WhatsApp nem fica tanto, porque eu, eu não sou de, de participar de grupo. São poucos grupos que participam, só tem um, um, não, dois, dois. Que é um com, com uns amigos de lá da rua, assim, amigos de infância. É o Beco da Chiada. E o outro é das que os colegas que saem comigo das muquiranas só. O resto é me colocando pra dentro na mesma hora eu saio. Eu nem pergunto nada, é entra, sai. Não procuro nem saber o que é, de quem é, quem me chamou, quem botou lá dentro. Eu já vou saindo. porque que eu acho que o correto é primeiro se eu me perguntar se eu quero participar, né? Não é me abduzir me pra para dentro do grupo. <risos> eu já fiz isso com algumas pessoas em um em outro grupo, mas eu me arrependi profundamente. Não faço mais. E aqui então tá uma galera muito grande naquela filinha para entrar ali. É, não vai aqui não. Não vai não, pai? Pegar um outro aqui que vai, então queridos, não façam abdução pelo WhatsApp. Antes de jogar alguém pra dentro de algum grupo, pergunte, né? Você quem? Fiz um grupo assim, assim, assim, quer participar? E aí pronto, você vai ver a resposta. Mais um assunto polêmico. Projeto Motard. Já comecei, viu? Na verdade eu, eu tava aguardando isso, eu não ia falar não, agora eu morde a boca, e falei. Porra. <risos> que merda, hein. Falei. Tudo bem. Projeto tarde tá Online. bem na atividade. Já compramos, vou falar a porra toda, né. Já comprei os pneus, 017, 17, vai ser um 140, 17, 70. Na roda traseira e na dianteira vai ser um 11070 também. 17. Os aros eu já tenho: aro tipo H da Rifel, alumínio preto, alumínio 7000. Raios de inox base, ou é base, não sei, é uma marca de, de Recife, não é Recife ou é Fortaleza? Acho que é Fortaleza. Boa, já comprei dois jogos de, de, de raios. E aí, pai, tá com medo? Tem medo não, pai. É que mais? E outros itens que eu já comprei pelo AliExpress, um site chinês tipo o Stream, e aí tô esperando chegar. Garanto a vocês que vai ser um projeto único, nunca, ninguém fez uma moto, vai fazer uma moto igual essa nossa aqui, vai ser é filé da Bahia. ser é sucesso. Eu... Tô na dúvida do, do adesivo que coloco, que se coloco Porque assim, vai ter um adesivo Vai ter um adesivo azul, muito bonito Bom, lá, É um azul cromado Vou plotar de azul cromado Eu vi Eu vi isso em um carro Não aqui, por uma foto e gostei pra caramba Eu vou experimentar para lançar na minha Nunca vi uma moto naquela cor e eu queria também colocar o adesivo da Red Bull, velho. Pô, eu, eu sou doente para aquele adesivo da Red Bull, vai. Não sei se vai ficar legal. Por isso que eu vou comprar depois de plotar. É, o que mais? Vou colocar guia de corrente. A Lander não tem o padrão. Mas eu vou colocar. Não porque ela precisa, porque eu achei que ia ficar legal para combinar com o adesivo. É paradinha do câmbio, para trocar marcha, também, tudo pra comprar, também no mesmo tom do azul. É, tá chegando também adesivo pro farol, um adesivo camaleão, de fudeco, achei lindo, lindo, lindo, lindo. É, vou trocar o suporte de placa, vou colocar um que eu comprei para XTZ. Mas por recomendação do, do mecânico de nenhum, eu não coloquei Diz que ah, a polícia vai procurar problema, mas mais Eu andei lendo um pouquinho do, do Código de Trânsito Brasileiro eu vi que eu posso Eu posso andar com o um escape esportivo eu, eu vou até fazer um vídeo comentando sobre isso outro dia Vou mudar meus suporte de placa Vou encurtar Ver se eu encurto a rabeta também da moto Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Um discão de freio vai ter que rolar, tem que rolar, tem que rolar, moto minha com um disco original, porra, praticamente não é minha, né? tem que mudar essa porra, e, enfim, vai ficar um projeto bem, bem bacana, bem diferente, e isso vai valorizar também a, a parte da revenda, né? vendo o que vai dar Qual foi? Carro quebrado? Aham uhum. Bom galera Estamos chegando mais uma vez no Nosso destino Vou tomar nota disso é... O que pode que não pode De acessórios em moto Tem alguns mitos aí Com escape, com pisca, retrovisor, pneu, prometo resolver isso o mais breve possível, então é isso aí, boa noite para vocês, quem gostar do vídeo dá um joinha, quem não conheceu o canal, quiser curtir para acompanhar mais, fique à vontade. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.